Bem-vindos a mais um evento da Academia Brasileira de Ciências. Este é um evento muito especial. Nós estamos começando, no dia do, de hoje, a reunião anual da Academia Brasileira de Ciências, neste ano de 2021. Uh, e estamos começando de uma maneira muito interessante. Nós vamos projetar agora o filme A Última Floresta. O diretor, Luiz Bolognese foi muito gentil em nos ceder esse filme, diretor e roteirista do filme. O líder indígena, Davi Copenaua, foi co-roteirista. E eu agradeço em especial também a Juliane Entretenimento, que é a produtora que cedeu direitos para a Academia Brasileira de Ciências para essa exibição. Então, esse, essa vai ser uma sessão uh, preliminar, inaugural, da nossa reunião da Academia Brasileira de Ciências. E é muito especial, é muito especial porque trata de uma questão fundamental para o Brasil e para a humanidade: a questão do desmatamento, a questão da floresta amazônica, e que atinge não só a floresta amazônica, atinge o Cerrado, atinge os outros biomas brasileiros. Essa é a nossa riqueza. E esse vídeo, então, vai falar, o filme vai falar sobre isso. Mas antes disso, eu quero passar a palavra. Para o Davi Copenau, que uh, acaba de ser eleito para, como membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. Membros colaboradores são indivíduos que prestam serviços à ciência no Brasil, uh, à educação, enfim, ao desenvolvimento da ciência. E o Davi Copenau e sua tribo, os Yanomamis, né, tem prestado um serviço inestimável na proteção da floresta e do meio ambiente e dos biomas brasileiros, em particular da biodiversidade. Então ele é um símbolo do que representam esses povos originários para o Brasil e, e é muito importante. É uma grande alegria para nós tê-lo como membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. Eu quero agradecer também ao Rubem Oliven, que é diretor da Academia Brasileira de Ciências e é um dos coordenadores da dessa reunião anual, junto com Edgar Zanotto. Então, agradeço muito a ele e ao Zanotto o que fizeram, a coordenação competente e brilhante dessa nossa reunião anual. Hoje, às 18 horas, teremos a sessão solene, que vai outorgar o prêmio Álvaro Alberto, do CNPq, para a ciência e também vai ter a posse dos novos membros da Academia Brasileira de Ciências. Então, isso será hoje às 18 horas. E vamos começar, então, com esse filme. É, quero agradecer também ao professor Eduardo Viveiros de Castro por ter aceito participar dos debates que serão realizados após a exibição do filme. Então, começamos com o um vídeo do Davi Kopenawa, que vai agradecer a sua eleição como membro, como membro é, colaborador da Academia Brasileira de Ciências. mensagem muito bonita que, que mandaram mim, para mim, falaram que eu sou membro da, da Academia da Ciência Brasileira. Realmente, eu sou. Eu nunca estudei. A minha escola é floresta. O meu professor é a mãe terra. O meu a minha professor é irmão a natureza, que me deixou, assim, me, me deu experiência, sabedoria, conhecimento tradicional e eu conheci a sabedoria da, da floresta, né a, a floresta que eu, eu, eu moro, então eu sou, eu sou liderança tradicional que mora assim, junto com o meu povo, junto com a terra da floresta. A floresta é a minha casa, a floresta é meu lugar. O meu povo ancestrais escolheu. Então também escolhi nessa caminho, Proteger, preservar uma pessoa que estava assim de. fica de olho. Eles pensaram, olha, Davi, ele é realmente que só fala coisa boa. Ele não procura coisa ruim, não. Tá não procura carimbo. Tá não procura é, mineração, desmatamento, destruição. Ele não gosta. Davi, com o e Anumano, ele nasceu, é assim. É assim que eu, é, a Academia Ciência Brasileira me traçou e também... a o povo da cidade também ficou amigo para lutar junto, cuidar a nossa terra-mãe. Muito bem. Depoimento uh, emocionante. Tudo a E eu vou passar agora o comando dessa sessão para o meu colega de diretoria da Academia Brasileira de Ciências, o Rubem Oliveira, que antropólogo, assim como Eduardo Viveiro de Castro, que vai falar a seguir, vai participar do debate juntamente com o diretor do filme, que se prontificou também a participar, Luiz Bolognese. Então, agradeço a todos que participaram, que estão participando desse evento. E, Rubem, você com a palavra para introduzir, então, o filme A Última Floresta. Muito obrigado, professor Luiz, por ter me convidado junto com o professor Zanotto para coordenar essa sessão. Eu acho que essa reunião magna da Academia Brasileira de Ciência é uma reunião muito especial, não só porque ela está ocorrendo de forma virtual, como já foi no ano passado, com um público muito grande, talvez maior do que em épocas que eram presenciais, mas também porque isso marca, uma, de alguma maneira, uma inflexão da, da academia. Essa reunião é toda marcada pela ideia de que a ciência pode dialogar com a sociedade, que a ciência de alguma maneira tem que ser posto no colo da sociedade. Então, os três, as três eixos dessa reunião são três eixos extremamente atuais. O primeiro é a questão dos vírus, vai vai ser tratado na próxima sexta-feira, depois da inteligência artificial e finalmente no último encontro nós teremos a questão das desigualdades do Brasil. Hoje nós temos também uma coisa nova, muito importante, que eu gostaria de ressaltar, que é o fato de que a Academia Brasileira de Ciência, através da eleição do Davi Copenau, reconhece os saberes indígenas, reconhece que os saberes indígenas são importantes e que eles têm que ser levados em consideração. É uma forma diferente de trabalhar do que a ciência tradicional, mas eles são igualmente uh, importantes. O vídeo que nós vamos ver hoje é um vídeo uh, dirigido pelo diretor Luiz Bolognese, co tendo como co, co uh, o Davi Kopenawa, que vai falar também depois no final, e ele trata justamente dos Yanomamis e do território deles. Os Yanomamis são o maior território indígena do mundo, e eles conseguiram ser uh, reconhecidos uh, e ter sua terra delimitada, mas essa terra sofre constantes ameaças de garimpeiros, de grileiros, etc., e eles mantêm uh, mantém suas tradições, mantêm uh, viva o seu modo de tratar e, e mantêm uh, a floresta uh, viva e sem ser depredada. Uh, eu também gostaria de ressaltar que a questão indígena não é só uma questão de terras, ela é importante terras, mas é uma questão moral. O Brasil tem uma dívida moral com os indígenas e acho que a gente pode avaliar uma sociedade pela maneira como trata seus povos originários. Nós teremos, então, agora a projeção do filme, que dura em torno de 70 minutos. Uh, logo depois disso, nós teremos de novo uma breve fala do Davi Copenau sobre a participação dele nesse filme. Depois nós teremos um comentário do professor Eduardo Viveiros de Castro. Uh, e, a seguir, nós teremos um debate com o diretor do filme, o Luiz Bolognese. Eu vou apresentar com mais uh, detalhe depois uh, o currículo do professor Eduardo e do diretor Davi Bolognese. Vamos passar então o filme, eu peço para vocês que quando terminarem o filme, fiquem porque eu acho que os comentários e o debate vão ser extremamente interessantes. Obrigado. Vamos ao filme. Nós acabamos de ver esse interessantíssimo filme. Esse filme, como tinha sido anunciado anteriormente, foi feito pelo diretor Luiz Bolognese, que vai participar do, do debate. Nós vamos ter inicialmente uma fala, novamente, do Davi Kopenawa, que é co-roteirista. Como todo mundo sabe, Davi Copenau é uma grande liderança Yanomami. Ele é xamã, ele é autor do livro A Queda do Céu, que, foi que existe em português e foi traduzido para várias outras línguas e foi uh, co-escrito com o antropólogo Bruce Albert. Uh, e ele é uma das pessoas que conseguiu transformar o território indígena uh, em legalizá-lo e conseguir demarcá-lo, delimitá-lo e transformá-lo uh, talvez na maior uh, reserva florestal indígena sob o controle de, de indígenas. Uh, nós vamos ter, logo depois da fala uh, gravada do Bolognese, nós vamos ter um comentário do professor Eduardo Batalha Viveiros de Castro, que é professor uh, do Programa de pós graduação em Antropologia Social do Museu Nacional. Ele é um conhecido antropólogo, ele foi professor visitante em várias universidades, entre elas a Universidade de Cambridge, onde ele foi professor Simão Bolívar, na Universidade de Chicago, na Universidade de Manchester. Ele é autor, a tese de doutorado dele foi premiada como a melhor tese de, de doutorado do ano pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, e ele é talvez um dos mais importantes uh, etnólogos indígenas do, do mundo. Uh, depois nós teremos o, um pequeno comentário do Luiz Bolognese e um debate que vai seguir. Uh, Luiz Bolognese é o diretor desse filme. Ele ganhou já vários prêmios uh, pelo roteiro dele do Bicho de Sete Cabeças uh, e vários outros também de, de relativa cinema. E esse filme que a gente acabou de ver recebeu o prêmio de melhor filme na competição oficial do Seul Ecofilme. Nós vamos começar, então, eu vou pedir que passem o... Nós temos um horário rígido hoje, nós temos que terminar pontualmente às cinco e meia, mas vai dar tempo para fazer o debate. Eu vou pedir que seja projetado o vídeo do Davi Copenau, por favor. Máquina não fala, mas ele é bom para é, gravar a nossa voz, a nossa fala e também para gravar a, a nossa margem, margem do, do, do meu povo indígena. É assim que nós é, preparávamos o nosso pensamento para cuidar os parceria que foi é, filmar. A comunidade do rica aceitou, perguntaram primeiro o que que a é, é, máquina vai fazer. Será que a máquina vai, vai roubar a nossa alma? Vai roubar nossa, nossa nosso pensamento? Aí, que, aí eu falo que não, ele não vai roubar, não, mas ele vai, ele vai gravar a nossa voz, ele vai fotografar a nossa imagem para mostrar para outros, para outro. outro outro diferente. Então, isso é importante que nós vamos fazer. É a última floresta que nós temos, a última floresta que nós protege, cuida e não pode negociar, não pode destruir. essa foi muito importante. Eu estou muito contente que está andando, está viajando para outro lugar, outro país. Muita gente está, está assim, conhecendo atrás do, do filme, atrás da última floresta, que é, tem gente, gente morando, gente cuidando, protegendo. É assim que, que a, aconteceu. A, a, a última floresta foi reconhecida junto com o meu povo, junto com a liderança tradicional que anda a, ensinando ensinando a uh, um povo não indígena. Bem, uh, nós vamos passar agora a palavra para o professor Eduardo Viveiros de Castro. Uh, eu gostaria de informar também que o prefácio do livro uh, escrito pelo Davi Copenau e Brás Albert, uh, A Queda do Céu, o prefácio foi escrito justamente pelo professor Eduardo. Muito bem, a palavra está com, com o Eduardo. Ok, muito obrigado. Eu agradeço é, é, aos organizadores é, dessa cerimônia, né? A honra que me foi concedida de saudar Davi Copénal como novo membro colaborador da Academia Brasileira de Ciências. Academia né? essa para a qual não é a menor motivo creio de honra e alegria de receber Davi, né? é, pensador e ativista que já foi distinguido com o Prêmio Global 500 das Nações Unidas. A Ordem, do Rio a Ordem de Rio Branco, a Ordem do Mérito Cultural do Brasil e o Right Livelihood Award. Né? Eu vejo essa recepção de Davi pela Academia como um gesto de reconhecimento, no duplo sentido da palavra reconhecimento. Né? Em primeiro lugar, como um agradecimento, né? isto é, como um reconhecimento pelo trabalho infatigável de Copenhague para dar a conhecer aos demais habitantes do país e do mundo né? a vida tal como vivida e pensada pelos povos indígenas, né? vida marcada por uma profunda e consciente interdependência, material e espiritual, com a vida de inumeráveis outras espécies. Em outras palavras, uma vida constituída por sua pertença imanente à terra, as duas, a terra com T minúsculo e a terra com T maiúsculo. Terras essas, ambas, que hoje parecem nos fugir sobre os pés, né? enquanto alguns correm para se apropriar do que dela ainda resta para ser devorado, e outros, que no fundo são os mesmos, que se preparam para fugir dela em direção ao céu. Mas um céu que ameaça desabar sobre a cabeça de todos nós, como diz como diz um Zianomami. Em segundo lugar, eu vejo essa, a eleição de Copenhague para esta academia né, como um reconhecimento, no sentido de ser uma constatação formal, do valor dos conhecimentos ou saberes indígenas, né, bem como da sabedoria que envolve esses saberes. Sabedoria que se mostra cada vez mais relevante à medida em que aumenta a nossa consciência da catástrofe ambiental, econômica, política e cultural, desencadeada pela forma de vida humana, hoje hegemônica no planeta. Distingo aqui sabedoria de conhecimento empírico, ou saber sobre as coisas do mundo, pois ela é, em certo sentido, algo maior. Sabedoria é um saber sobre os usos e as consequências dos usos do conhecimento. Consequências diretas como indiretas, imediatas como sistêmicas. Graças, em grande parte, à sabedoria de pensadores como Copenau nunca mais poderemos dizer que não sabíamos, que não estávamos justamente cientes do que fazíamos. Davi Kopenawa tem desempenhado, com constância, com uma constância e uma determinação impressionantes, papéis de relevância estratégica na presente conjuntura nacional e internacional. Primeiramente, é, na qualidade de, xamã, de de um dos xamãs de seu povo, Davi exerce funções de diplomata, no sentido que Bruno Latour dá essa palavra, né? na medida em que ele negocia, como xamã, a aliança, a paciência e a benevolência dos representantes espirituais, dos inumeráveis seres e fenômenos do cosmos. E procura, assim, garantir a frágil estabilidade de uri né? que a palavra é o mundo floresta, que seria a tradução, e que é o nome Anomami para o que nós chamamos de natureza, mundo floresta, ou talvez muito dizer mundo que resta, a última floresta, como diz o filme. Entre esses espíritos né, que os xamãs é, é, têm que negociar estão naturalmente os espíritos maléficos associados aos brancos. Né? Brancos esses que Davi, como diplomata, procura convencer a fazer a paz. Né? Talvez a tarefa mais difícil possível. Em seguida, em sua outra função, a função de profeta, não temamos essa palavra, Davi é um mensageiro das potências extramundanas que sustentam a Terra. É um anunciador do que o mundo fará em resposta ao que fazemos com ele, mundo. E é um acusador da opressão política, da devastação ambiental, e do genocídio deliberado que os Yanomami e os demais povos indígenas vêm sendo alvo crescente no Brasil, em especial depois da ascensão, de um governo dedicado ao extermínio e à destruição completa de todo o valor existencial não monetarizável e de todo o afeto ativo, no sentido espinosista da expressão. Nessa função profética, Davi é também um organizador da resistência política do seu povo, como nós vimos nesse filme, nesse esplêndido filme. Por fim, Davi, como antropólogo né, e, portanto, como titular pleno da condição de cientista social, né? Davi se revelou não só um expositor admirável da ossatura cosmológica da vida Yanomami, né? como também se revelou um dos etnógrafos mais argutos da sociedade da cultura, do povo da mercadoria, que é um dos etnônimos com que os Yanomami se referem a nós, os brancos. Né? Aquele povo, né? este povo da mercadoria, que, como disse memoravelmente, o mesmo Davi, né? eu cito, dorme muito, mas só sonha consigo mesmo. Eu acho que ninguém captura melhor a fenomenologia do espírito do capitalismo do que um observador radicalmente exterior a ele, sobretudo quando esse observador é alguém de um povo que está sofrendo as consequências desse mau espírito. Né? É, podemos assistir no filme, aliás, de onde vêm os brancos. Né? Eles, de fato, como mostra o, o mito de, de Omama e de Oase, eles, de fato, só sonham consigo mesmos. Não são capazes de olhar, de olhar além da própria barriga, da perna do caso o livro A Queda do Céu resultado de uma colaboração de várias décadas com o antropólogo branco, nosso colega Bruce Albert né, a quem a disciplina que eu pratico nunca poderá agradecer suficientemente né, é um acontecimento científico incontestável que ainda levará alguns anos para ser realmente assimilado pela comunidade acadêmica mundial né. eu repito aqui o que eu escrevi no prefácio da edição brasileira do livro, eu cito a mim mesmo, desculpe nós temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os povos indígenas pela voz de Davi Ele, Eles, povos indígenas, e todos os demais povos ditos tradicionais do planeta, isto é, aqueles que ainda resistem à sua dissolução pelo liquidificador ecocida e etnocida do projeto civilizacional hegemônico. Para os brasileiros, como para as outras nacionalidades do Novo Mundo, instituídas em cima do genocídio de milhões de indígenas, e da escravização de milhões de africanos, essa obrigação se impõe com força redobrada. Né? Pois nós passamos tempo demais com um espírito voltado para nós mesmos, sonhando conosco mesmo, né? embrutecido pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império vindo nas caravelas, com né? a cabeça cada vez mais cheia de esquecimento, uma expressão de Davi, né? imersa, portanto, em um tenebroso vazio existencial, só de raro raro iluminado, ao longo da nossa pouco gloriosa história, o lampejo de lucidez política, poética e científica. Justo ontem, dia 5 de outubro de 2021, a Constituição Federal Brasileira comemorou seu 33 aniversário. Eu noto que o último capítulo da Constituição, dessa carta, capítulo oitavo, chamado DOS Índios, do título sétimo, intitulado DA ORDEM SOCIAL, o último capítulo da Constituição trata justamente dos direitos dos primeiros povos, isto é, dos first peoples, como eles se autodenominam na América de Língua Inglesa. Os primeiros foram os últimos, mas foram. Né? Os direitos indígenas reconhecidos pela Constituição representaram um avanço gigantesco para a causa da justiça no Brasil. Como tantos outros direitos coletivos estabelecidos na Constituição de 88, entretanto, né, os direitos originários dos povos indígenas vêm sendo objeto de uma campanha feroz com o objetivo de revogá-los, né, consolidando assim legalmente uma ofensiva organizada por parte de grandes interesses político-econômicos, não menores interesses político-teológicos e outros tantos interesses ideológico-militares. Né ofensiva organizada para extinguir a condição mesma de povo indígena no Brasil. A incúria e a desídia governamentais, que sempre serviram de estímulo ao esbulho, ao esbulho territorial e à violência física contra os povos originários, agora se veem espantosamente exponenciadas pela omissão deliberada de assistência por ocasião da pandemia em curso. Some-se a isso a presente conspiração dos três poderes, para consolidar juridicamente uma interpretação falaciosa do artigo 231 da Constituição Federal, a chamada Tese do Marco Temporal. Ao congelar a situação das terras indígenas em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição, eu recordo aqui que o prazo de cinco anos previsto na Constituição para finalizar as demarcações das terras indígenas não foi cumprido, né? mas ao, ao, ao congelar a situação das terras indígenas em 5 de outubro de 88, a Tese do Marco Temporal, Legitimas violências é que os povos indígenas foram submetidos até a promulgação da Constituição, em especial durante a ditadura. Isto é, segundo essa tese, tudo que foi roubado até o dia 4 de outubro, um dia antes da promulgação, permanece roubado e foi ou será legalizado como propriedade de algum branco. Né? E tudo que foi retomado ou reivindicado pelos índios após essa data será invalidado. Considerem o um absurdo de um direito originário que só vale até uma certa data. A tese do Marco Temporal consagra uma situação multissecular de espoliação territorial. Ela equivale a recusar aos povos indígenas o seu futuro, a expulsá-los da história como agentes e relegá-los ao passado. A intenção mal oculta de tudo isso é fazer com que os povos originários desapareçam aos poucos como povos. Aos poucos ou rapidamente, porque a pressa, como vemos. É preciso acabar com tudo antes que tudo acabe. Eu concluo dizendo que os povos indígenas, aqui representados por Davi Copenau não estão sozinhos em sua luta contra um governo de extrema direita dedicado à destruição dos direitos constitucionais estabelecido em 1988. Todos os capítulos do título 7o da Constituição, título que se intitula da Ordem Social, todos esses capítulos são hoje alvo de um processo sistemático de erosão ou de perversão por parte das forças no poder. Considerem os temas desses capítulos. Saúde, assistência social, educação, cultura, comunicação, meio ambiente, povos indígenas e, por fim, talvez não precise lembrar isso aos que me escutam, ciência, ciência e tecnologia, objeto dos artigos 218 e 219 da Constituição. Ou seja, a desordem social instaurada por esse governo, por essas forças, precisa acabar com tudo isso ao mesmo tempo. Saúde, assistência, educação, cultura, comunicação, meio ambiente, povos indígenas e ciência. Precisa acabar com tudo isso ao mesmo tempo para poder, enfim, reinar soberana sobre as ruínas, se nós deixarmos. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Nós vamos agora ter a presença do diretor do filme, Luiz Bolognese, que vai fazer alguns comentários e depois nós vamos abrir para perguntas do público. Como eu disse anteriormente, nós temos que encerrar essa sessão pontualmente às cinco e meia, o que significa que nós temos 45 minutos, que é um tempo razoável. Por favor, Luiz Bolognese. Boa tarde. Ah. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um prazer poder ter ouvido o professor Eduardo Viveiro de Castro, a quem eu estudo algumas décadas, posso dizer assim, e que é muito responsável pela abordagem que. Que o Fim da Última Floresta, como também o é, interior, enfim, é, a leitura dos trabalhos do, do professor Viveiro de Castro, ajudaram a me conectar a entender, é, e buscar entender que é o que o tema faz, é, o universo desses povos originários que estão aqui, né, já estabelecidos como cultura é, há mais de quatro mil anos, ou há cerca de quatro mil anos. Minha formação, brevemente falando, eu sou formado em comunicação social e fiz, estudei antropologia na USP, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Nunca obtive o diploma, porque, como mau aluno, eu deixei as matérias de estatística e métodos de pesquisa para o fim. Alguém poderia tentar restabelecer a ligação, que parece que caiu? A gente vai tentar... É, professor, parece que ele caiu, então a gente vai tentar fazer o contato e retomamos. Obrigado. Olá, desculpem, é, eu estou aqui no México e estou com alguns problemas de conexão, mas vocês estão me ouvindo nesse momento? Estamos. Não, perfeito, peço desculpas por essa falha na conexão, talvez aconteça algumas. Mas então eu vou tentar ir mais, mais brevemente ao que é mais importante. Eu estava só descrevendo brevemente que dessa dessa dessa formação que eu tive, muito focado em antropologia, porque as matérias de antropologia eu estudei todas, fiz todas as optativas e sigo estudando muito antropologia. Como cinema, no, no campo do cinema, eu já dei várias palestras, escrevi já vários textos dizendo que meu trabalho com dramatur dramaturgia é um trabalho inspirado em que as minhas ferramentas de trabalho vêm da antropologia. Eu costumo dizer que, como jornalista, eu não teria Nós vamos tentar novamente restabelecer o contato. É, eu vou, se vocês me permitem, eu vou desligar minha câmera para ver se eu consigo trafegar melhor aqui pela, pelo Zoom, sem o peso da câmera. Tudo bem, sem problema. Então, seguindo, é, essa essa formação de antropologia foi decisiva no meu trabalho como cineasta, no tipo de dramaturgia que eu faço, mesmo nos filmes que não eram sobre questões dos povos originários um bicho de sete cabeças, chega de saudade, como nossos pais. Minha abordagem para pesquisa sempre foi a, a, a uma abordagem antropológica, no sentido de eu procurar entender uh, o universo que eu ia retratar, do ponto de vista do sentido que ele faz para quem o vive, e não a partir dos pressupostos e dos conhecimentos que eu trago e carrego. Foi dessa maneira que eu construí a dramaturgia dos filmes que eu trabalhei, e mais recentemente, eu estou falando dos últimos dez anos, eu realmente foquei o meu trabalho nas questões indígenas. Né? Eu, eu fiz um desenho animado, uma história de amor e fúria, que é baseado num mito tupinambá, fui roteirista do Terra Vermelha, que é um filme sobre os Guarani Kaiowá, e, em seguida, fiz o Espagé, que é um filme que segue um, um, um xamã que está sob ataque da, da Igreja Evangélica, entre os Paiters Suruí, e agora, recentemente, A Última Floresta. A Última Floresta tem um salto quântico, eu acho, como linguagem de cinema, e eu acho que é o grande fato pelo qual o filme está viajando o mundo e atendendo a demanda e o sonho que o Davi Kopenawa me disse que ele tinha com esse filme, que era, ele definiu, esse filme precisa ser uma flecha que viaje o mundo levando a nossa verdadeira imagem, já que os brancos vivem de manipular uma imagem virtual nossa que nos degrada, que nos mostra como fracos enquanto, na verdade, a civilização que está em pane neste momento é a civilização branca, me disse o Davi. Vocês é que estão... Não tinha nem vindo a pandemia ainda, mas vocês é que estão vivendo, destruindo tudo. Vivem. O que é um córrego na cidade de São Paulo? O que é um córrego no território Yanomami? Vocês que não entenderam nada porque não ouvem mais os espíritos ancestrais de vocês e perderam a conexão com a natureza, falando a natureza no sentido de, de uma visão mais cósmica, em que envolve tudo que a gente ao qual a gente pertence. E aí, nesse sentido, o grande salto desse filme foi que, por ter lido uh, A Quera do Céu, que é um relato do Bruce Albert, que eu concordo com o Viveiros, que eu acho que a grande, para mim, foi a melhor obra que eu li no século 21 Eu acho, eu para mim, eu tenho A Quera do Céu, escrito pelo Bruce e pelo Davi, como para mim é o grande sertão veredas do século 21 na medida em que ele permite uma conexão. Com, através da língua escrita, com o modo de pensar dos povos originários, raramente encontrado em primeira pessoa, contado desta maneira, como é contado pelo Davi. Em função disso, eu convidei o Davi, não apenas para ser um personagem principal do filme protagonista, mas eu o convidei para ser o roteirista do filme, já que ele tem essa capacidade narrativa tão madura, tão evoluída e tão superior a qualquer coisa que eu pudesse e é, eu, eu, eu fosse capaz de realizar. E foi um grande acerto foi um processo extremamente rico de troca entre duas culturas, entre dois povos, o povo Yanomami e o povo do cinema, uma troca muito rica, e o Davi me ensinou o tempo todo. Né? Logo de cara, nas primeiras conversas, ele me falou que, para ele, cinema é um sonho que várias pessoas sonham juntos, numa mesma sala, e que, se eu estava convidando ele para escrever uma história que seria um sonho, era importante que eu fosse para a aldeia dele ficasse lá um tempo, e nós sonhássemos juntos de noite, e de dia nós conversássemos sobre o filme. E assim foi. Passei com ele, primeiro, inicialmente, dez dias, nesse processo só de dramaturgia, de falar de sonhos, e aí eu fui aprendendo e fui entendendo, porque o processo foi coletivo. Davi trouxe para as reuniões de roteiro os homens mais velhos, os guerreiros. Num segundo momento, eu quis trazer as mulheres, o que causou um certo estranhamento, porque, é desses, esse habitualmente, o lugar de decisão entre os Yanomami é um lugar dos homens. Mas ali a gente acabou rompendo com isso, a Eruana, uma liderança indígena mulher, que não, podemos, não sei se podemos chamar de feminista, talvez não, mas algo similar a isso, que está quebrando paradigmas dos espaços de gênero dentro do povo Yanomami, isso está acontecendo em muitos é, em muitas etnias, e muitos povos indígenas, né? essa ascendência das mulheres é, ocupando espaços que anteriormente elas não ocupavam. Então, a Irwana também participou das narrativas e a gente acabou acabou trazendo muito forte as histórias das mulheres, representadas através da Irwana, até aquele projeto que ela menciona no filme, de fazer cestos para as mulheres dependerem menos dos homens e terem suas condições de, nas crises, quando as roças não estão produzindo tanto, elas poderem colaborar comprando alimentos. E, e o processo foi muito forte, porque é, nessa, nesse momento de, de busca de dramaturgia, é, o Davi e os, e os demais, e o Namami, trouxeram as histórias que eles queriam trazer para o cinema, e eram histórias em que o mundo da realidade, o mundo de falar do garimpo, falar de roça, falar de caça, tinha o mesmo peso do que falar dos sonhos da noite, e, de que, e, e, e o mesmo peso de contar histórias do que nós chamamos mitos, que para eles são histórias verdadeiras. Eu faço essa observação porque, quando nós falamos mitos, para nós hoje são narrativas que estão, como diz o Davi, em peles de papel guardados numa estante de um livro. Para os Yanomami, para todos os povos originários, o que nós chamamos de mitos são as histórias verdadeiras, que estão imbricadas nos dias a dia, estão imbricadas na tecnologia, estão imbricadas na ciência, não se separa. Então, eles, por exemplo, diziam, a gente quer contar a história de Yomama e Ioassi, os demiurgos fundadores da floresta e do povo Yonomami, e eu me via como que eu vou fazer isso. E a maneira que eu resolvi foi aprendendo com, com eles, né? aprendendo com o modo deles pensarem, eu ia abrindo mão da minha visão de controle do que é o um processo de direção num filme, e na medida em que eu ia perdendo o controle, e, e esse filme foi feito com, com, com um processo crescente do diretor perder o controle da situação, e isso... É, e foi daí que foi, a gente foi encontrando o filme, porque as soluções vinham deles mesmos. Ah, vamos filmar é, Yomama e Oasi com dois irmãos que tem aqui, que não são gêmeos, mas eles podem fazer os gêmeos. Aí, quando eu procurava os dois, eles diziam como filmaram Mama e eles construíam o um figurino, eles diziam onde seria a locação. Então, o filme foi feito nesse processo de autoria é, Yanomami, num processo de escuta muito profundo, de lado a lado. E, e aí, assim nasceu esse filme, que vocês acabaram de assistir, e que está viajando o mundo. Ele já foi premiado em quatro continentes, e quando o Davi me dizia, esse filme é, tem que, vai ser uma flecha que vai viajar o mundo, eu confesso para vocês, eu estou encerrando aqui, que eu não dormia de noite, porque eu sei que não é bem assim, não é qualquer filme que viaja o mundo, como não é qualquer tese literária que viaja o mundo, então eu me sentia com uma responsabilidade que talvez eu não fosse capaz de atender. Só que o Davi, é, como como Viveiros acabou de falar, Professor Viveiros de Castro acabou de dizer, por que não dizer profeta? Né? O xamã ele tem essa capacidade, além da nossa, de entender através do diagnóstico e fazer prognósticos, que tem uma uma capacidade de se tornar realidade muito acima da média. Então esse desejo, esse sonho e essa certeza que o Davi anunciava está se realizando. Eu tô, o filme tem viajado o mundo todo eu estou agora no México, em seguida estou indo para Chicago, depois estou indo para Los Angeles, depois estou indo para Polônia, o filme não para, e o que é importante é que nós estamos levando a voz do Davi esse grito que vem da floresta, né? E, e, e o que o Davi sempre me disse é, esse filme, Luiz, não é para mostrar, eu não quero mostrar os Yanomami como um povo fraco, nós temos garimpo, nós temos doenças, nós temos malária que está tá voltando, a gente tem Covid, eu posso ir numa aldeia e filmar várias crianças na rede doentes pelo mercúrio, que é o metal pesado que o garimpo está deixando na água que meu povo bebe, mas nós vamos falar disso, mas o filme não pode ser sobre isso, o filme tem que ser sobre a beleza Yonamami, sobre a força do meu povo, sobre a minha potência, sobre a potência do sobre a força que nós temos. É sobre isso que é o filme. E dentro disso, vamos falar sim dos meus problemas, que eu tenho jovens Yonomami que são atraídos para o garimpo, pelo feitiço da mercadoria. Eu tenho. Mercúrio nos rios, que estão matando as crianças, que estão matando os animais, que estão nos contaminando, nós vamos falar disso, mas eu não quero um filme de coitado, eu não quero um filme de vítimas, porque nós não somos vítimas, se alguém é coitado no mundo, neste momento, é a civilização de vocês, que está num momento de pânico e de pane, e num momento bastante apocalíptico, né? está destruindo o seu próprio mundo e o nosso mundo. E o Davi se vê, na hora que eu estou defendendo o meu povo, a fertilidade do meu território, eu também estou defendendo a criança, as crianças de vocês. Então, é justo que vocês se aliem a nós e, e nos ajudem nessa luta, que não é apenas uma luta do Zionamami, como acaba, acaba de dizer o professor Viveiro de Castro, mas que eu entendo que é uma luta de sobrevivência do nosso país. O projeto que está em curso a gente está vendo os sinais dele, sem ser é, apocalíptico, a gente está vendo a crise hídrica e hidroelétrica que está se instalando no nosso país, além de todas as crises é, nos, nos campos do conhecimento, do saber... É, de ameaças à democracia, a princípios básicos de solidariedade, de, de, de comunidade, enfim. Além de todas essas ameaças, nós temos visto, por exemplo, eh, essas tempestades de areia, que são típicas de um deserto, ou seja, o processo de desertificação, de desidratação do território, está andando numa velocidade absurda, porque todos sabemos, vocês sabem melhor do que eu, porque são todos cientistas, o, o ataque que esse governo tem feito contra a ciência, contra, o pensa contra esse pensamento, é, que nos permite agir com um pouco de lucidez e também contra os, os todos os órgãos é, de controle e defesa, né? IBAMA, ICMBio, FUNAI, todos colocados de quatro. E por outro lado, um governo que incentiva a grilagem, incentiva o garimpo, incentiva os madeireiros, incentiva fazendeiros a atacarem fogo para fazer novos pastos. Então, a, a situação. É muito assustadora e eu acho estou muito feliz que a Academia Brasileira de Ciências convidou o Davi para fazer parte da academia, porque é nisso que eu acredito. Eu acho que a solução para os nossos problemas vem dos povos originários. Se alguém entende de sustentabilidade nesse planeta, nesse planeta e no nosso país, são é, a, a, a, os, os sábios dos povos originários, que em grande parte são xamãs, são novas lideranças, lembrando que o saber deles é cosmogônico mistura, reúne, não, se, não separa a cosmologia, não separa o, o, o pensamento mítico do saber tecnológico. As coisas estão entrelaçadas e, quando a gente convive com eles, a gente vê a potência disso. Então, eu entendo que é hora da gente aprender com eles. Eu digo, penso que a gente precisava ter universidades indígenas, mas não para eles virem estudar sociologia, antropologia ou medicina, mas para nós, brancos, estudarmos e entendermos a ciência desses povos originários, é, que é muito viva e que eles têm uma capacidade. Estão aí há 4 mil anos, é, com, eu uso essa data de 4 mil anos, porque é mais ou menos o momento em que houve é, o, o, o, o domínio e o cultivo do milho, da mandioca, enfim, dos carboidratos que mudaram o modo dos sapiens andar aqui pela América, né? se dá nesse momento. Mas a partir desse momento, ao contrário do que se dizia, aqui no território brasileiro, quando, quando os europeus chegaram no século XVI, não era pouca gente que estava morando aqui, hoje se fala de 20, mais de 20 milhões de pessoas em mais de mil povos, e o que havia era uma fartura, de carboidratos, de proteínas, de alimentação, uma fartura é, cosmológica, filosófica e científica, e uma capacidade de viver bem preservando os biomas. Isso Estamos falando de mais de 4 mil anos de ocupação desse território. Nós, em 500 anos, já destruímos 70% dos biomas, e vocês sabem muito melhor que eu o nível da crise hídrica a qual nós estamos nos aproximando, que compromete realmente a vida nesse lugar. Então, é, essa, eu só queria trazer essas reflexões e fico muito feliz e agradeço muito esse ato extremamente inteligente e perspicaz de convidar o Davi para fazer parte de, de, dessa importante Academia Brasileira de Ciência. Obrigado, gente. Então, estamos abertos a comentários, reflexões. e Muito obrigado, Luiz. Nós vamos agora abrir para perguntas do público. A gente tem... Uh... Tá Sim, nós temos agora uh, aproximadamente meia hora para perguntas do público. Uh, eu Estou tentando achar aqui onde, quem está que levantando a mão. Talvez vocês pudessem me dizer onde é que eu acho isso. <risos> é, em participantes, onde é que... Pessoal, é, vai pessoal. em participantes. Participantes. Eu, Luiz David, David, David, David, David está com David. a mão. Você está com a ah, mão levantada. Então, Luiz, pode fazer a primeira pergunta. Eu só não encontrei os outros que estão. Mas tudo Participantes. bem. Participantes. Tá. É. Ok, Luiz, pode falar. Bom, estou aqui emocionado, impactado, né, com, com o filme que foi mostrado e também com os comentários que foram feitos depois. Então, primeiro, Luiz Bolognese, queria te cumprimentar muito por esse filme fantástico você mostrou. Gostei muito do seu comentário sobre o livro A Queda do Céu, que eu achei fabuloso e que você compara com o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, muito apropriadamente. Realmente até lembra, com aquela, aquela, aquela, aquela introdução do, do, do pensamento, da fala dessas populações e que realmente é impressionante, os mitos são impressionantes. Uma coisa que me impressiona também é que coisas que estão sendo discutidas agora, na famosa civilização branca, né, mencionada pelos Yanomamis, né, são conhecidas por esses indígenas há milhares de anos. Então, hoje em dia, a gente fala do One Health, né, a saúde única, que é a saúde dos seres humanos, dos animais e do planeta. Bom, isso aí eles já descobriram há muito tempo atrás. Então, nós vemos também essa interligação entre a nossa ciência e a sabedoria tradicional, e o conhecimento tradicional, que é muito impressionante. Então, parabéns para você, Luiz, por esse filme maravilhoso. Parabéns ao Davi Kopenawa pelo que expressou né? nos comentários que fez sobre o filme e também na sua presença lá em Harvard, né, transmitindo a todo aquele público os conhecimentos tradicionais. Né? Então muito impactado por isso. Parabéns também Eduardo Viveiros de Castro. Já tinha lido seu prefácio Eduardo do livro A queda do céu e gostei muito também da sua fala hoje. Parabéns. É só isso que eu queria falar e dizer que realmente foi uma está sendo uma sessão impactante de fato. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Eu ainda não consegui achar a lista das pessoas que estão levantando a mão, mesmo colocando em participantes. Não sei se alguém pode me ajudar, hein? Talvez okay. não tenha a mão, a mão Lá... levantada, talvez. Você consegue ver a lista de panelistas? Particip... Tem Otton Henry Leonardos. Ok, então pode começar o primeiro, Otton. Boa tarde a todos. Parabéns, Davi Kopenawa, Eduardo Viveiro de Castro e Luiz Bononese. Nosso mundo que se diz civilizado perdeu a conexão com a natureza. A humanidade está sendo autodestruída. E vejo os Yanomamis como um dos poucos povos que podem continuar uma humanidade realmente humana e não desumana como tem sido nossa sociedade capitalista, destruidora da natureza. Alô, acho que caiu. Caiu, mas eu já terminei. Tá, ah, ok. Uh, mais algum inscrito que eu não estou conseguindo ver? O Glaucio Zio. Ah, então, primeiro as mulheres, primeiro a nossa querida vice-presidente Helena e depois o Glaucio. Helena, pode falar. É muito rápido. Eu quero dizer que hoje, para mim, eu estou muito emocionada. Realmente, pelo Davi, pelo Luiz e pela fala do nosso colega Eduardo Viveiros, e isso me deu, nos meus 73 anos, uh, um, um toque de esperança. O Davi tem essa capacidade. É, ele fala com a esperança. E uh, eu, eu quero agradecer muito uh, o Luiz Bolognese, eu sou fã de carteirinha dos seus filmes, não sabia que você era antropólogo de formação, mas eu queria era dizer que essa data, hoje, está marcando é um, a Academia Brasileira de Ciências. Ah, o, e no momento em que o Brasil está, é um marco divisório. O reconhecimento da, dos saberes tradicionais, da importância dos saberes tradicionais para a sociedade global, em especial a sociedade brasileira, é muito relevante. Então, eu queria agradecer a todos os acadêmicos que votaram para a entrada que não é nem entrada, né? Nós temos que a, a, a pena que não conseguimos fazer ao vivo, porque a gente ia é demais poder ter o Davi a Copenal presente entre nós, mas nós teremos oportunidades do futuro. Então é só um depoimento de uma mulher que reconhece, eu acho que tem um feminismo sim naquele filme. Como mulher, eu, eu vejo aquele olhar fantástico e muito obrigada, Luiz, por, por ter feito essa obra e ter traduzido para o mundo ah, o, que está, ah, o que tem de belo e não só, como disse o Davi, a, a, a tortura a gente já tem, mas levar o belo e a esperança, como esse filme mostra, é, é muito, muito relevante. Obrigada a, a você, Rubem, por organizar esse evento junto com o Eduardo Zanotto. E ao Luiz Davidovich por presidir essa nossa ABC neste momento histórico. 105 anos, e estamos marcando uma, uma nova era. Obrigada. Obrigada Helena, por essa fala tão profunda e comovente. Eu vou passar agora, nós temos mais duas pessoas inscritas, eu vou passar para elas, para depois ouvir os comentários do, do Luiz. Uh, Glaucios, por favor. Glaucios é membro da diretoria da, da academia. Boa tarde a todos. É um grande prazer ter assistido a essa sessão, realmente espetacular. E a, a, a minha pergunta é, é mais uma curiosidade, talvez, para o Luiz, né? que foi o diretor e que enfim fez todas aquelas filmagens. E a minha pergunta é mais sobre... É, é, como o, o povo Yanomami lida com, com as artes cênicas? Né? É, eles, eles, em alguns momentos, estavam vivendo a sua vida cotidiana, em outros momentos eles estavam representando... É, e e, e, e eu, eu queria saber se isso faz parte da cultura deles já, é, essa, essa, essa expressão cultural através das artes cênicas... É, é, e como eles, eles lidaram com, com o registro disso, né? através das câmaras, se eles é, queriam refazer essas tomadas. ou, ou eu, eu sei que isso, enfim, obviamente vai refletir todo o processo criativo do, do diretor e do cineasta, mas eu fiquei muito curioso em relação a isso. Quer dizer, isso foi uma novidade completa para... Pra, de, de ter essa arte cênica associada, que obviamente foi registrada numa película, ou se isso tem, enfim, já uma uma uma, uma raiz eh, na cultura própria do povo yanomami. Obrigado. Muito obrigado, Glaucio. Eu vou deixar mais uma pergunta para depois o, o Luiz responder. A próxima pessoa é Elisa Reis, membro da academia também, e ela vai apresentar na. Na sexta-feira da semana que vem, ela vai apresentar o principal uh, conferencista, o professor Marc uh, Fleur Bayer. Por favor, Elisa. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu queria expressar a minha satisfação de poder ter participado desse, desse espetáculo privilegiado. Também muito bom e ver vocês todos. Eu queria agradecer muito a todos que se envolveram e que tornaram possível esse, essa experiência. É sempre bom rever o Eduardo, que eu não vejo há tanto tempo. E eu fiquei aqui pensando, né, se a gente tem é, ao mesmo luta tanto para tornar o direito à ciência um direito tão válido quanto os outros direitos humanos, que está lá na carta, que pena que, ter acesso aos saberes tradicionais ainda é um privilégio, quando isso é fundamental, que seja um direito de todos nós. É isso. Obrigada. Tá. Uh, tem mais uma pessoa inscrita, eu vou pedir para ela fazer a pergunta agora, e depois sim eu vou pedir para o Luiz falar. É o Pedro Vasconcelos, por favor, Pedro. Ok, boa tarde para todos. Realmente um filme emocionante e que eu fiquei assim, querendo saber do diretor Luiz Bolognese é, qual a repercussão desse filme para a comunidade Yanomami e para as demais comunidades indígenas brasileiras é, em termos de maior visibilidade em termos de visibilidade e em termos de, de ações de proteção dentro de uma situação que nós vemos difícil de ser conciliada com o atual governo. Então, eu, eu queria ouvir um pouco sobre a repercussão tanto no Brasil quanto no exterior eh, e as ações que possam ter sido... Eh, vivenciadas ou iniciadas após a repercussão desse filme. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Uh, Luiz, por favor, seus comentários sobre essas perguntas. Perfeito. Bom, a primeira pergunta é muito boa, né? e a resposta é um pouco sim e não sobre uh, o conhecimento que eles têm e a prática de encenação. Por um lado, essa comunidade Yanomami nunca tinha visto um filme a primeira vez que eles viram um filme foi agora, quando eu fui exibir A Última Floresta para eles, há cerca de duas semanas atrás que nós voltamos lá, montamos um cinema e eles assistiram um filme pela primeira vez por acaso, foi esse por acaso, é o único Eu já o filme já rodou quatro continentes mas foi a única vez que o filme pôde ser assistido sem legendas porque é falado em Yanomami e, mas apesar deles não terem essa turma não conheceram o cinema, sabiam o que era, viram coisas na telinha do celular, mas nunca tinham visto um filme inteiro, a maioria deles. Algumas exceções, o próprio Davi, que vive viajando e conhece o mundo e, e, e é, os outros mundos, eu quero dizer, e alguns dos jovens que saem para fazer cursos de lá, mas uma minoria. A grande maioria nunca tinha visto cinema, mas isso não significa que eles não tenham é, o universo da encenação inserido no universo deles, porque se vocês verem aquele primeiro xamã, quando ele faz o trabalho xamânico dele, aquilo é extremamente parecido com uma sofisticadíssima encenação de teatro no japonês. As danças deles, dele, aqueles movimentos de corpo, de braço, me me, me, na hora que eu vi, imediatamente me lembram eh, os mestres do teatro no japonês. Então, como, como na vida né, dos povos originários as coisas não são separadas, elas estão mescladas, a gente vê que a encenação está no dia a dia. Nesse, nessa é, é, Tanto nessa, nessa, nessa construção do dia a dia, tanto com os xamãs, como em outros atos. O ato, o ato de, de, de... Quando você vê um jovem fazendo uma flecha e trabalhando com uma flecha, Há um tipo de encenação ali, há uma habilidade, há uma competência que se torna um balé. Aliás, quando eu tinha que decidir eh, dispositivos de linguagem que eu ia adotar para fazer esse filme, e eu queria fazer o filme o mais indígena possível, eh, eu, eu tinha que decidir esteticamente como eu ia trabalhar e, e convivendo tanto com os Paité-Sorui e com os Yanomami, principalmente, eu notava que eu estava inserido num contexto de beleza o tempo todo. Era tudo extremamente belo diferente do ambiente que eu vivo em São Paulo, em que, às vezes, eu estou diante de alguma coisa que me toca a beleza, mas, muitas vezes, é, é algo que não, não cabe na palavra belo, é alguma coisa que está destituída de um princípio estético, de uma busca estética no modo do, de viver. Essa desenraização... É, estética das suas próprias tradições, quando, por exemplo, o imigrante nordestino vem para cá, ou então é, o afrodescendente tirado das suas origens vem para cá, e a gente vira aquelas caixas de concreto em que vai se perdendo todo aquele charme das construções do sertão nordestino, com era, com beira, com trabalhos, todo, uma, todo um processo estetizante de construir a vida como algo estético vai se perdendo. Perdemos a conexão de novo. Desculpem, eu caí, mas já voltei. O que eu vinha dizendo, então, é que a gente está se desconectando desse princípio do viver estético. E ali, convivendo com o Sonomami, eu notava a poesia o tempo todo, a casa Yano, a casa aldeia que eles moram, ela é belíssima o tempo todo, entra uma luz, é tudo lindo para fotografar. Os cestos que eles usam, o lugar que eles vão tomar banho, as roupas das mulheres, as pinturas das crianças, os arcos, a, o, a, se você pega uma flecha Yanamami e começa a olhar para ela, aquela vara de bambu específica, com mil cordinhas, com mil é, é, cipós amarrando, a maneira que trança, a beleza está espalhada em todo lugar. Aliás, o professor... É, Viveiros de Castro, diz que os, os povos originários, os indígenas, não fazem poesia porque a linguagem deles, a fala deles já é poética. Eu estava dizendo que o professor Viveiro de Castro fala que os povos originários não fazem poesia porque a fala deles é poesia, coisa que eu concordo plenamente. Isso não é, uma, não é apenas uma tradução metafórica que o professor Viveiro de Castro faz. Eu acho que é uma constatação científica, na medida em que... Conversando com os originários, a gente vê que eles usam na fala deles todas as figuras de linguagem que configuram a nossa poesia. Então, por exemplo, vocês viram o Davi falando em Anomami, a quantidade de onomatopeias que eles usam, do tipo, atirei a flecha, psss, pá, a chuva chegou. Eles são totalmente onomatopeicos, isso é poesia. Eles usam o tempo todo metonímias, metáforas belíssimas, o tempo todo para se comunicar. Em resumo, a poesia está encharcada no dia a dia dos Yonomami. Então, o que eu pensei é eu tenho que eu tenho que trabalhar dessa mesma maneira, eu tenho que fazer um filme que tenha essa busca da poesia, então, junto com o fotógrafo, além de toda essa abertura, essa perda de controle para que as histórias fossem contadas da maneira que os Yanomami queriam contar, nós também buscamos uma construção estética, usando uma câmera muito boa, com um fotógrafo muito talentoso, em que a gente procurava a melhor luz, a luz mais bonita, os enquadramentos que refletissem a poesia do lugar, ou seja, fazer uma fotografia poética, não como um narcisismo do diretor, no, buscando, olha como o meu filme é bonito, mas como a melhor tradução que nós queremos fazer daquela realidade que está imbuída de poesia a cada respiro, a cada passo, a cada ato, a cada movimento, a cada fala. A poesia está inserida no modo de viver, não é separado. Então, para interpretar, além de ter esse trabalho de corpo deles, que é muito mais evoluído que o nosso, nós ficamos sentados a maior parte do tempo, nos deslocamos de maneiras muito reduzidas, eles trabalham o corpo deles o tempo todo de maneira muito mais plural do que é o nosso, desde o modo de dormir nas redes, a maneira de transar em vários lugares, os lugares de tomar banho, o modo como o corpo, o corpo trabalha, eles ainda caçam com arco e flecha, porque é uma escolha que eles fizeram de não ter espingardas e, e pólvora, o movimento dos corpos para produzir o alimento, ele é lotado de de inflexões, de gestuais que dá uma potência para eles como atores e atrizes, que os melhores atores brancos e atrizes precisam trabalhar muito para chegar lá. Já conversei, inclusive, sobre isso com Wagner Moura, e ele concorda plenamente. Da mesma maneira como, eu, como a gente vê as danças que estão no ritual xamânico, que tem a sofisticação do melhor dançarino de teatro no japonês, é, essa, essa poesia, estando em todos os... os é, os lugares permitiam que eles entendessem muito rapidamente qual era o jogo do cinema, e interpretassem, e dissessem para mim, tipo, eles a gente fazia um plano e a minha equipe falava, ai, ah, Luiz, eu acho que ficou sem foco, e aí, vamos fazer de novo? Eu falava, claro que não, são atores indígenas, nós não vamos fazer de novo, eles já fizeram uma vez, né não podemos pedir essa força que eles acabaram de demonstrar para nós, eles ouviam e falavam, peraí, é para fazer de novo? A gente faz de novo. E faziam com o mesmo frescor, aliás, com o mais frescor da cena anterior, que a minha equipe olhava para mim, olhava para a equipe e falava não é possível que eles fizeram tudo de novo. Eles entenderam o cinema com uma rapidez e com uma velocidade, que é um outro, uma outra informação muito interessante que vários antropólogos trazem, que também está em várias reflexões e ensinamentos do professor Viveiros de Castro, que é eles têm muito desejo e curiosidade pelo outro. Enquanto nós temos uma fúria de dominar, subjugar, extrair, levar vantagem, é muito claro o quanto eles são curiosos, o quanto eles têm interesse em conhecer e aprender. Por isso eles podem querer nosso celular, eles podem fazer uso da nossa espingarda e das nossas câmeras, porque eles têm interesse. Eles tinham interesse na minha vida particular. Cadê a sua mulher, Luiz? E as suas filhas de 19 e 17 anos não casaram por quê? Como que vocês transam? Com quem você transa? Em que posição? Eles tinham muitas curiosidades sobre o nosso universo e, logicamente, nós, apaixonados por eles, também estamos buscando isso. Então, essa construção do que o cinema precisa, eles entregam com sobra. Eu já fiz três filmes com eles e o Wagner Moura me ligou dos Estados Unidos falando, Luiz, eu percebo que no Espagé tem encenações, que é um documentário que faz uso de encenações. Só que a verdade das encenações é absurda para mim como ator. Como você chega nesse lugar? E aí eu falo, não é que eu chego nesse lugar, eles estão nesse lugar. Por quê? Também... É, é, citando um pouco o, o, o Viveiros de Castro que me ajudou a entender isso. Os povos originários, de um modo geral, eles não, eles não investem o tempo deles em, em é, controlar o futuro em ter agendas e cronogramas e mercados futuros de trigo, de quanto vai... Hoje as pessoas estão comprando a produção de trigo da Rússia em 2026. A gente vive tentando controlar o que vai acontecer. E os povos originários, não, eles acham que isso é uma perda de energia... Um, um, um gasto de energia que não leva a nada. Então, deixe as coisas acontecerem. Estamos, eles estão abertos ao devir, como o próprio Viveiro de Castro nos explica. Isso é fato. E, na medida em que eles não tentam controlar de um modo doentio, o que está por vir, o que está para acontecer, sobra energia para o presente, eles estão muito focados no aqui e agora, eles são senhores do momento e nós não estamos mais sabendo lidar com o momento, a gente fica entre o tédio a angústia, a ansiedade porque a gente está sempre ligado no que vai acontecer, a gente não consegue mais estar aqui agora no presente então por que, que eles são bons atores, excelentes atores, porque quando eu estou filmando com um grande ator, é, branco por exemplo quando ele percebe que a cena está ficando boa, ele já está pensando nossa, acho que com esse filme eu vou, eu vou poder andar no tapete vermelho de Veneza ou de Cannes e começa a se sobrecarregar da encenação e aquilo vai ficando construído e falso com os atores indígenas eles simplesmente vivem aquele momento se ele vai fazer para mim uma cena de uma caçada ele faz aquilo com um nível de intensidade de concentração que um ator branco não consegue atingir por isso eles são grandes atores o, o que, que eles estão fazendo com o cinema que nós levamos para eles? É, tem esse lado de que nós estamos levando a imagem deles pelo mundo e ajudam... É, concluindo aqui, né, as consequências da gente fazer filmes com eles e levar os cinemas a eles, tem uma primeira consequência, que é a, a, a flecha que o Davi queria que viajasse o mundo está viajando. Muita gente no planeta está conhecendo o Davi, já era um cara conhecido, já é uma, uma, uma pessoa muito respeitada, mas está se tornando mais ainda, através do cinema, mais ainda admirado e respeitado. Os Yonomami mais entendidos, e agora eu vou levar o filme lá para o centro da indústria de entretenimento, Los Angeles e tal, isso ajuda muito. Mas o principal é, de um modo geral, em várias aldeias, em várias etnias, os jovens estão querendo fazer cinema, eles querem produzir o cinema indígena, já já não vai ter nem mais lugar para eu fazer filmes sobre as questões indígenas, porque eles entenderam que isso é importante, porque isso leva a imagem deles, porque isso fortalece a luta deles por território, por identidade, por ancestralidade, por preservação da linguagem, o que eles estão dizendo é, nós queremos fazer os nossos filmes. E está explodindo jovens cineastas extremamente talentosos. Eu tenho assistido curtas metragens, médias metragens, documentários maravilhosos. Então, eu acho que a presença do cinema nas aldeias já está levando eles a dizer, então, isso me, isso me pertence, isso nós queremos. Tem coisas de vocês brancos que a gente não quer, mas esse negócio a gente quer. E está se espalhando, e eu fico muito, muito feliz com esse momento. Vale a pena a gente ficar de olhos abertos para a produção audiovisual que está vindo dos indígenas, assim como a Academia Brasileira de Ciências está fazendo uma revolução importantíssima, quântica, de dizer que os saberes dos povos originários são, sim, ciência, e estão no mesmo patamar que a ciência que nós produzimos. E talvez agora, pela fragilidade que estamos, talvez estejamos até mais dependentes de conhecer mais, de aprender com eles, de entendê-los. No campo da arte, a gente está sentindo a mesma coisa da mesma maneira que eu passei a autoria para o Davi, eu quero agora, daqui para frente, eu quero ver os filmes dos jovens indígenas. Obrigado, Luiz. Nós estamos chegando no, no final do tempo, que nós vamos ter a cerimônia uh, solene agora às seis horas. Então, eu gostaria, uh, em primeiro lugar, de agradecer imensamente ao, ao Luiz Bolognese, uh, um, por ter nos deixado ver o filme, a sua produtora também agradeço, segundo, por essas explicações fascinantes a respeito do do Fazer, filme com indígenas. Eu gostaria também de agradecer a, a brilhante exposição do, do meu colega antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, uh, que nos deu uma lição. Uh, e eu gostaria de também agradecer, em primeiro lugar, o presidente uh, Luiz Davidovich e a vice-presidente Helena Nader por ter dado inteira liberdade a mim e ao meu colega Eduardo Zanotto, que é o co-organizador dessa reunião, para a gente organizar, propor os temas e houve um apoio integral a, a toda essa agenda que a gente está propondo, que é uma agenda bastante revolucionária, no sentido que ela toca em assuntos absolutamente contemporâneos. Eu que, queria também registrar e agradecer a meus colegas de diretoria da Academia Brasileira de Ciência. Uh, eu sou o único cientista social da diretoria, a Helena costuma brincar que eu sou o único humano da diretoria, porque eu sou das ciências humanas, uh, e quando eu levei para a diretoria a proposta que surgiu de um grupo de antropólogos de tornar o Davi Copenal sócio colaborador, eu não sabia qual ia ser a reação, mas a reação foi a melhor possível, com grande apoio, uh, achando que era algo que realmente mudaria a academia, seria algo que daria um passo uh, ao futuro muito importante. Então, sou muito grato a isso também. Uh, haveria mais pessoas que gostariam de fazer pergunta, mas nós estamos sem tempo. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para assistir a sessão solene, que vai seguir agora às 18 horas, e assistir os demais encontros que, que nós vamos ter, que vão ser na próxima sexta-feira, uh, sobre o vírus, uh, com uma palestra e um debate. Uh, na quarta-feira da semana que vem, sobre inteligência artificial. E na sexta da próxima semana, sobre as desigualdades do Brasil. Uh, são programas literalmente imperdíveis. Muito obrigado.